Fala rapaziada, mais um Deote na Austrália começando para vocês, que não é mais na Austrália, na verdade, porque eu estou no Brasil. Então eu preciso começar a mudar um pouco esse, essa minha entrada. Inclusive, vou deixar para vocês a enquete aí embaixo. O que vocês querem que seja agora? Deote no Brasil? Deote no mundo? Só Deote? Enfim, me dêem as suas dicas, porque eu já não sei mais o que falar. Eu tô acostumado a falar, só rapaziada, mas o Deote na Austrália começando para vocês, e aí eu já não sei mais, porque eu não estou mais na Austrália, como vocês já viram no meu último vídeo, então eu não sei mais o que falar. Então... Salve, rapaziada, mais um The Odd To Be pra vocês o que vai ser. Hoje eu vou falar sobre as 15 profissões mais bem pagas na Austrália, tanto pra homem quanto pra mulher. Então fica ligado que você pode estar nessa lista e se você tiver, facinha pra você mudar pra lá e ganhar um dinheiro, hein? Ó, ó, já pensou aí pra Austrália estar tá no meio dessas 15 melhores profissões que são mais bem pagas? Então fica comigo e check it out. Antes de mais nada, eu peguei essas informações do site da sbs.com.au, então eu vou deixar esse link aqui embaixo para vocês também, se vocês quiserem dar uma olhada a fundo mais na lista, eles fizeram uma lista de 50 profissões mais bem pagas na Austrália, tanto para homem quanto para mulher, então se vocês quiserem checar as outras profissões vai estar tá aqui no link aqui embaixo para vocês também, beleza? Então, antes de mais nada, existe uma discussão no Brasil, na verdade não só no Brasil, mas no mundo, sobre a diferença de salários entre homens e mulheres, né? Então, só para vocês terem uma noção, isso não é um negócio só do Brasil. Para começar, para vocês terem uma noção da diferença, da discrepância entre salários entre homens e mulheres na Austrália, uh, no estudo que eles levantaram aqui, o primeiro que aparece na lista são neurocirurgiões que ganham 577.674 dólares por ano. Isso dá, em média, 15 mil dólares por semana, o que é dinheiro pra caramba, né? Só que isso para neurocirurgiões homens... Em contrapartida, as mulheres recebem 323.682 pelo mesmo período de 12 meses. São 44% menos do que os homens. E essa discussão, então, é engraçada porque não é só no Brasil que isso acontece. Por que as mulheres neurocirurgiões ganham menos do que os homens neurocirurgiões? Isso não faz o menor sentido. Inclusive, vou deixar até aberto para vocês discutirem aqui embaixo a opinião de vocês sobre essa diferença entre homem e mulher, tá? fazendo o mesmo trabalho. É... Então vamos à lista, tá? Começando pelos homens. Uh, as 15 profissões mais bem pagas da Austrália são Neurocirurgião em primeiro lugar, a gente tem oftalmologista em segundo lugar, cardiologista em terceiro lugar, uh, cirurgião plástico em quarto lugar, ginecologista e obstetra em quinto lugar, uh, otorrinolaringologista, que eu vou tentar falar essa palavra em inglês para vocês aqui agora, porque o site está todo em inglês, não para falar essa palavra. Então é o Otorinolaringologist. Ai ah, que não vai conseguir de primeira, hein? Depe repeat after me. otorhinolaryngologist. Ai, ah, já está falando inglês bem, hein? Ah, em sétimo lugar a gente tem Orthopedic Surgeon, que é o um cirurgião ortopédico, ah, Urologista, Cirurgião Vascular, ah, Gastro. Gastroenterologist? É o cirurgião gástrico, é isso? Bom, em décimo lugar a gente tem o gastro, <risos> não faço ideia como é que fala esse português. Ah, em décimo primeiro a gente tem radiologista, em décimo segundo dermatologista, em décimo terceiro, que é a primeira profissão que não está na parte de medicina, juiz. É a 14ª anestesista E o 15º cirurgião cardíaco Então para vocês terem uma noção dessas 15 profissões Só uma não está na área médica Então vocês médicos que estão me assistindo agora Vocês que já tem né, a profissão Ou vocês estão se formando e querem entrar numa área, por exemplo Vale muito a pena vocês checarem qual profissão né, que você está dentro dessa lista uh, Porque primeiro que a Austrália precisa muito de vocês Está na lista de profissões também Conversa com o seu advogado de imigração sobre essa essa... Essa possibilidade de entrarem pelo Skilled Visa, tá? Uh, converse com uma pessoa especializada. Eu não sou advogado de imigração para esse tipo de informações, mas eu sei que está na lista de imigrações. Então, se você está na área médica, pesquise isso, porque vale bastante a pena para você. Agora, falando delas, né, das rainhas da nossa vida, a primeira profissão que, uh, da lista das 15 profissões que eu vou falar que são as mais bem pagas para mulheres, engraçado que não é na parte médica, e sim juíza. Então, se a gente fizer um contraponto aqui, uh, a, a, a profissão masculina mais bem paga, em 13 terceiro lugar, é juiz. E a profissão mais bem paga para as mulheres, em primeiro lugar, é juiz. Né? Já tem essa, essa grande diferença. Né? Então, em segundo lugar, neurocirurgiã... Uh, cirurgião plástica. Em quarto lugar a gente tem Futures Trader, que até onde eu sei é uma analista de mercado, até onde o Google me explicou, na verdade. Se eu estiver errado, me corrijam o que é uma Futures Trader. Eu não tenho muita, muita certeza se é isso, mas até onde eu sei é análise de mercado. Tá? Uh, em quinto lugar a gente tem cirurgião vascular. Em sexto lugar, ginecologista obstetra. Uh, em sétimo, gastro também. Uh, em oito a gente tem magistrada, em nono anestesista, em décimo oftalmologista, uh, em décimo primeiro cardiologista, em décimo segundo urologista, décimo terceira cirurgia geral, uh, em décimo quarto oncologista uh, e em décimo quinto fisioterapeutas. Então para vocês mulheres também que estão nessa área de medicina, também vale muito a pena para vocês, o que eu falei agora há um pouco, de procurar na lista de imigração e conversar com advogados de imigração também sobre a possibilidade de você poder migrar para a Austrália e continuar o seu trabalho aqui. Galera, não me mandem perguntas sobre como faz a migração, como é, em qual cidade isso está mais bombando, eu não sei. Tá? não faça ideia, então você tem que conversar com um advogado de migração, a gente tem uma ótima indicação para dar para vocês, quem quiser é só mandar um e-mail para a gente aqui embaixo, no link a gente pode mandar isso para vocês, mas lembrando que qualquer processo migratório que vocês fizerem, vocês vão precisar ir para a Austrália, vão precisar fazer o IELTS, vão precisar passar alguma prova de proficiência em inglês, então se você trabalha nessas áreas e já tem ou Cambridge ou IELTS, beleza, manda bala, mas não adianta nada também se conversar com advogado de imigração, se vocês ainda não fizeram maio, se vocês não falam inglês, afinal, a Austrália não é que nem a novela da Globo, onde em qualquer lugar que vocês vão as pessoas falam português, não é mesmo? Então vocês precisam falar o inglês, beleza? Ah, se vocês quiserem mais informações, como eu já falei, a lista está aqui embaixo, procurem dê uma olhadinha na profissão de vocês e conversem com um advogado para ver se vocês conseguem ir para a Austrália, beleza? E para você que tá querendo fazer intercâmbio, não se esqueça de mandar um e-mail pra gente no info@jettravel.com. A gente tá bem na unidade da Twis aqui em São Paulo agora, então eu espero que até abril esteja já funcionando bonitinho. Eu tô em São Paulo para atender vocês também. O nosso time de Brisbane ainda tá lá funcionando bonitinho também, atendendo todos vocês, tanto aqui no Brasil quanto lá na Austrália. Então, qualquer dúvida, manda pra gente que a gente vai ajudar vocês, beleza? E também se a sua profissão não está nessa lista, você não encontrou lá nesse link, a gente vai deixar para você também o link do Payscale, onde você pode colocar a sua profissão em inglês, obviamente, e ele vai te dar a média salarial do país e por cidade também. Então dá uma olhadinha no Payscale, que vai ser bem bacana pra vocês, saberem quanto a sua profissão tá valendo aqui na Austrália. Então se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, compartilha, segue nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo de ótimo pra vocês e tchau!